hoje vamos finalmente jogar o desafio do dragão esqueleto rapaziada Mas não é só isso, você pode ganhar uma caixa da Supercell grátis na faixa E você vai saber como aqui neste vídeo no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash, na área, é mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Clash Royale rapaziada E é o seguinte manos, hoje nós vamos comprar o nosso passe da 12ª temporada do Sonho do Primo. Príncipe, né? Vamos jogar também o desafio Do dragão esqueleto, agora sim né Porque esse aqui não tá valendo, esse aqui é o, é o que Não conta a derrota, vamos jogar esse daqui Que é escolher quatro cards e dar 4 cartas, não sei O que vai rolar, vamos ver o que vai acontecer E também você vai saber sobre uma promoção Que tá rolando nesse momento E você pode ganhar uma caixa surpresa Da Supercell, mano De graça, mano, na faixa Com muitas coisas legais, bom, é o seguinte Rapaziada, é isso aí, vamos Primeira coisa que a gente vai fazer é comprar O nosso passe da décima uma segunda temporada. Por que, safado? Mas, pra isso, e também vai valer pra caixa que você pode ganhar, você precisa vir aqui na loja, descer até o final e colocar aqui o código Bruno. Clash, colocou o código Bruno Clash, aí sim você compra o seu passe da temporada e printa ou grava o vídeo Manda no Stories, bota no seu Stories no Instagram e me marca, porque você tá concorrendo a uma caixa surpresa da Supercell, rapaziada Isso mesmo, vou explicar daqui a pouquinho pra vocês Colocou tudo isso daqui, fez isso, aí sim você pode voltar aqui e ativar aí, comprar o passe de batalha do Clash Royale, o Pass Royale. É isso, rapaziada, voltamos, compramos aqui o nosso passe Royale, nosso Pass Royale, para poder ter aí todas as recompensas. E as recompensas, tem recompensa aqui como a skin da torre, tá bonita demais essa skin da torre, tá linda. Tem também o emote, né, do príncipe ali com o arco-íris atrás, muito legal também. E tem, é claro... Todas as recompensas de fichas, tem baús, tem baú do rei lendário, tem muita coisa pra você receber aqui Pra quem não tá com a conta máxima como eu, é bom aí pra você poder tentar deixar ela máxima Tentar conseguir ouro também pra poder conseguir deixar a conta máxima também, beleza? É isso, rapaziada Bom, já compramos aí o nosso passe, já tá ok aqui Já temos aí, mostrando como você faz pra poder apoiar o canal Bruno Clash sem pagar nada mais por isso Colocando o código Bruno Clash lá no finalzão Aqui E agora eu vou falar pra vocês: É o seguinte, eu estou sortindo no meu Instagram. Tá passando em algum lugar aqui na tela. Essa caixa do ProStars. Que tá rolando aqui ó, tá aparecendo pra vocês na tela também Uma caixa do Brawl Stars com esses itens Que você tá vendo aí agora Galera, esses itens podem vir ali na sua caixa E de graça, pra isso você precisa fazer o quê? Mandar essa, é, apoiar claro na loja Como eu falei pra vocês agora E ir nessa foto que tá aparecendo pra vocês aqui também No meu Instagram, duas pessoas Comenta com o nome de duas pessoas E dá o curtida na, na página, né Dá curtida na foto e curte a página Bruno Clash lá no Instagram Isso tudo tá lá nas regras dessa foto Então vai lá na foto, vê as regras Segue as regras e você tá concorrendo aí a uma caixa surpresa da Supercell, mano, tá top demais Bom, é isso, já tão, já sabe aí, já compramos aqui nosso passe Já compramos nosso passe, já falei sobre as caixas que você pode ganhar Agora, vamos de gameplay, mano, vamos de gameplay agora Vamos jogar aqui o desafio e eu quero só ver o que que vai acontecer Bora começar? Então é isso, desafio especial, libere os dragões esqueleto Então... Bora liberar. É isso, começamos então aqui Vamos escolher as cartas que a gente quer Já vou começar aqui escolhendo, deixa eu ver O que eu vou pegar, hein, o que, que eu vou pegar Eu vou escolher essa aqui independente, seja alterada pelo espírito de fogo, eu vou pegar ela Vou pegar o veneno também, porque dá dano na torre E tudo que tiver por ali, vou pegar aqui Ah, uh, the shore, the shore Vou pegar ela, não quero saber Vou pegar também a máquina E a gente tá ok aí com as nossas escolhas É isso que eu quero, vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver o que vai acontecer, vamos lá, Bruno Clash Contra Kaziki, do Montes Catilha, muitos catilha. Não tenho muita coisa aqui, vamos tentar cauterar não, contra-atacar lá Já botei meu mineiro, vamos tentar conhecer aí O que é o deck do nosso adversário, ele já tem Alguma carta ali, e eu não sei o que ele me deu Ainda totalmente, né, vamos entender Ainda o que ele vai fazer lá, a gente já tem aqui Nossos dragões esqueletos, vamos colocar aqui de trás Eu tô tentando entender o que ele me deu Parece que nada de muito agradável não, viu Vamos ver o que vai acontecer ali, eu botei meu veneno ali na frente Vai tentar ali segurar um pouco ali O ímpeto do... Hum, acabou, ele conseguiu defender muito bem muito bem. Muito bem mesmo. Mandou muito bem. Bora deixar aqui, ó. Bora chamar a atenção ali. Travar aqui. A gente dá uma segurada nesse, na, na emoção ali. E aqui a gente tenta... Ah, não vai dar pra travar. Vamos ter que dar dano lá de novo, hein? Olha, tomamos dano ali. Não teve o que fazer. Vamos no contra-ataque. A gente bate ali. Vamos tomar o dano e vamos cair ali com o nosso mineiro. Batemos um pouquinho, mas tá bem complicadinho. Esse executor aí vai me dar trabalho, hein? Vamos ver. Vamos ver o que acontece ali. O que, que vai pegar. Vamos ver quem vai levar a melhor, hein? Hum. Deixa eu ver, vou começar a dividir as coisas, porque a gente tá com problemitas aqui, hein, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos dividir aqui nossos patifão, vamos dividir também nossos dragões aqui no meio e vamos ver o que vai dar pra fazer ali, ó. Vamos ver onde ele bota o executor e a gente monta ali o dano do outro lado, hein, do outro lado ali, vamos ver se vai dar certo, hein. Vamos ver se vai dar certo, coloquei o espírito curador também, vamos lá, vamos ver se vai dar certo ali esse combo. Tá tentando subir, pode ser que dê bom, pode ser que dê bom isso daqui. Mais um, nossa, ai, caiu ali Tá bom, tá bom, não foi totalmente horrível Não foi totalmente horrível, ele vai jogar ali agora Ah, uh... não, não teve, beleza, teve sim Teve sim. Já segurei do outro lado. Aqui eu vou tomar dano de um. Tomei ali dano de um, pelo menos. Já vamos no contra-ataque ali, dando. O dano ali em cima também. Tá complicado, porque. Ó, vou botar, botar veneno lá também. Mineiro. Com o mineiro lá também. Miner Poison rolando. Tá complicado ainda, hein, galera. Tá complicado ainda. Não vou mentir. Vamos ver se vai dar certo isso daqui, hein, galera. Vamos lá. Vou botar aqui agora o nosso lenhador. Vou botar aqui o nosso. Hum, ele foi ligeiro, foi ligeiro, foi ligeiro. Vai. Hum, agora aquele negócio vai complicar eu, hein. Vamos lá, vamos botar lá na frente. Vamos botar lá na frente. Bora lá, bora lá. Chama atenção. Boa, Mano, boa, boa, boa, boa Veneno, veneno, veneno, veneno Veneno, boa Ai, caramba, tá ah, Beleza, tá complicadinho Não tá fácil não, legal assim Não tá fácil não, hein Bora aqui defender Já tem que defender ali Tô tentando acabar Nossa, meu nossa, meu, meu mano, que doideira é essa, hein, que doideira é essa Já jogou flashes ali, vai tentar finalizar, vou tentar ali bater ali Não sei se vai dar certo isso aqui não, pode dar muito ruim isso daqui Porque não temos ali um incondition um muito forte Realmente complicou pra gente, não deu Infelizmente, essa aqui não rolou, rapaziada Então, bora pra próxima Bora lá, agora vai, agora vai o um negócio Vamos ver se vai dar bom aqui, ó Já temos pelo menos uma carta aqui Que é um incondition boa pra poder é, é, funcionar ali Vamos ver se vai funcionar de boas Peguei arqueiro mágico O que me quebrou na partida anterior foi o executor Foi o executor que me quebrou totalmente, hein Totalmente Deixa eu ver aqui, eu vou pegar Hum... Água elétrica ali por trás Vou botar o gigante Vamos fazer uma doideira, mano Vamos fazer uma doideira Por falta de incondition O incondition a gente vai usar duas E dá pra fazer umas doideiras Porque o outro é muito barato, né? O goleiro de energia é muito barato Então dá pra gente brincar E fazer umas loucuras Vamos ver Ó, Aliás, tô com um deck bem rapidinho Viu, pra falar a verdade para falar a verdade Tô gostando aqui desse deck Ih, ele tem fogueteira A fogueteira vai dar um pouco de trabalho pra gente Vamos ver como vai ser, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso daqui Vamos, vai, vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora, bora, bora, bora bora Boa Ah, tá bom. Vamos chegar lá, pelo menos vamos dar um danozinho ali de leve A fogueteira ali ficou viva, esse é o chato do negócio, vamos ver se a gente consegue acabar Com aquele cavaleiro, dividir ali Vamos botar aqui as arqueirinhas de novo Tentar dividir também, acaba com ela boa, boa. Uh, uh. Meu Deus do céu, é, agora deu ruim ali hein? Agora deu ruim ali, hein? vamos ter que descer aqui com tudo Desce, desce, desce, desce nossa, até descer ó, a encomenda real, já passou trem, passou boiada, passou uma loucura, mano. Mil amigo, vamos precisar deletive do esses dois, mano, pra ficar doideira. A gente ainda não montou nossos combos. Por enquanto, foi só uma tentativa maluca e não funcionou muito bem, né? Vamos tentar montar um combo mais simples, mais de boa, lá de trás, tranquilão. Como se não tivesse acontecendo nada. Ele já viu que nós temos duas in conditions diferentes. Bora ver o que vai acontecer, já botei ali. Beleza. Tá, a gente vai indo ali de boas, tranquilo. Se der boa esse lado, a gente já vai pro outro depois, hein? Por enquanto tá tudo ok, a gente tá indo no caminho certo ali, tranquilão, sem stress. Vamos lá, Deus vai funcionar, vai tentando travar ali. Vamos aqui de novo... Tranquilo, dando dano. Olha lá o revesgueio. Olha o revesgueio, meus amigos. Olha o revesgueio, meus amigos. Que beleza. Que beleza. Já, já desci a encomenda real. Porque ela demora um ano, né? Pra chegar. Então, acho que pode funcionar. Vamos ver aqui. Vamos tentar travar ali daquele lado. Tentar travar aqui. Vamos ver. Opa. Travamos ali, pelo menos pra não dar um daninho ali de leve. Vai tomar um dano? Vai. Mas tá tranquilo, tá tudo, tudo em casa, tudo em casa. A gente já sabe que ia ser assim. Mas a gente deu um dano muito bom lá do lado direito. E agora a gente tem aí o Elixir vezes 2 acontecendo, né? Então, vamos ver se a gente consegue travar agora. Travamos ali, beleza. Travamos ali muito bem. Bacanudo. Agora a gente vai fazer estrago, hein, rapaziada, agora a gente vai fazer famoso estrago, hein, vamos ver se vai funcionar isso daqui, hein, já vai com tudo ali, vamos dividir as arqueiras ali atrás, vamos ver se a gente consegue dar um dano absurdo ali dos dois lados, né, já vai ali tentando subir, vamos batendo ali com o gigante, mais uma vez, muito dano sendo dado, meu amigo, travamos, olha lá que bom, hein, olha que bom, hein, vamos de, novamente aqui um arqueiro mágico lá atrás, quando tentar tá, dar o dano no rei olha o rei meus amigos, Olha o revés game meus amigos. Vamos deixar aqui de novo. Descer ali, descer, descer. descer. Desce, desce, desce, desce. Desce agora, desce agora, desce agora. Meu Deus, mano. Desce agora, meu amigo. Desce agora, meu amigo. Tá, vamos travar ali de novo. Estamos na vantagem agora. Vocês viram que a gente agora passou na vantagem? Estamos na vantagem, meus amigos. Nosso deck rodando ele mais rápido ali, tranquilão. De boas, tranquilo. Já vamos botar aqui nosso goleiro de lixinho na frente. Já bota ali os goleiros lanceiros pra bater ali na, naqueles... Dar ali da frente Vamos botar o gigante lá na frente agora, hein? Agora tem duas preocupações E agora? O que você faz? A gente vai botar aqui, ó O nosso arqueiro mágico Pra tentar dar dano lá na frente Meu amigo, não segura! Não segura, meus amigos Infelizmente aí pra ele Não vai dar uma hora ou outra Cara, não tem jeito, não tem jeito nenhum Já vai tentando subir ali, ó Vai chegando ali os, os nossos amigos Vai bater as gotículas dando dano lá também, tranquilo A gente tenta ali fazer nossa pressão Vamos tentar aqui, ó Travar tudo Vamos botar mais um golem aqui de elixir Vai tentando fazer pressão Vamos tentando travar tudo Tá começando a acumular muita coisa ali Tô ficando com medo, hein Tem que cair ali agora a nossa encomenda Caiu, caiu, caiu, caiu Beleza, já travou Tranquilo, tranquilo Resolvemos a parar Vamos botar mais um bolinho de lixo lá na frente Beleza, agora a gente vem aqui Vem com outra aqui Ih, tem que travar ali, hein? tem que travar ali hein? Vamos cair aqui, cair para resolver a parada, meus amigos Bora que bora Olha lá, lá na hora certa E as gotículas Vão dando dano lá, hein, meus amigos Olha que beleza, gigante e também As gotículas ajudando ali bastante Vamos ver se a gente consegue dar o dano ali naquela torre E chegando, não vai... Tá, tá difícil pra chegar lá, hein Meu amigo, que beleza, mano Meu Deus do céu, tá difícil ali de chegar Olha, eu pensei que ia acabar mais rápido Pra falar a verdade, viu? Meu Deus A defesa dele tá funcionando agora, né? Vamos tentando ali chegar Com as gotículas de novo, tá difícil Vamos tentar chegar com o gigante agora ali na frente Tem muita coisa travando A gente vai segurando 5 segundos, meu amigo Olha, foi mais difícil do que eu esperava porque realmente não esperava ganhar o desempate Mas deu bom, deu bom O que importa é isso Meu Deus do céu, bora aqui mandar aquele emote Do golem de Chir nervoser Porque foi bem complicado, galera Bom, é isso, conseguimos a vitória Conseguimos a vitória, na partida anterior Deu meio que ruim, né, não, não teve jeito a gente não tinha muito como ganhar E agora sim nós ganhamos a primeira Bora recuperar isso aqui 5 mil de ouro Mas ainda tem muita coisa boa aqui pra gente receber E o legal é que a gente recebe a carta nova Já desbloqueei a carta nova na terceira vitória Muito tranquilo, galera Então, se você não jogou ainda, joga aí Porque pode dar muito bom pra você também, beleza? Então é isso, rapaziada Eu vou continuar jogando aqui Vai lá me assistir jogando o novo desafio O desafio aqui Se você já fechou, tranquilo, tá tranquilão Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Não esquece da promoção, hein Um abraço, falou!